E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Eita, nós que coisa boa. Quem tá na praia tá aproveitando para valer, né? Porque tá chovendo pouco em alguns lugares apenas chuvas rápidas, isoladas nada mais do que isso. Agora, no interior do estado, é chuva pesada até com granizo como já aconteceu em vários lugares durante a madrugada, no amanhecer, no noroeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Já entre o centro do estado e o litoral, nuvens aí vão e vêm, o sol aparece, aquece, ilumina e também o clima é muito abafado. Temperaturas passam dos 30 graus com facilidade já na hora do almoço e a sensação térmica passa do que isso. Nada parecido com o Rio de Janeiro, que passou até dos 50 graus a sensação térmica, mas é uma sensação muito intensa de calor que vamos viver. E à tarde, por causa desse calorão, chuvas isoladas novamente vão acontecer. Em alguns lugares, não, outros sim, e poderão ser localizadamente fortes. É verão, tempo de calor, clima abafado, chuvas e trovoadas isoladas, principalmente à tarde, que poderão se estender à noite em alguns lugares. Grande abraço. O aumento do tempo